Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, certo? Então hoje vamos seguir com um passo a passo muito bom que deu para você decorar o seu jardim. Hoje eu estou aparecendo porque foi o que me pediram muito nos últimos vídeos que eu fiz agora. E para você que está chegando agora no nosso canal, aproveita se inscreve, deixa o um joinha, compartilha esse vídeo também nas redes sociais de vocês. convida os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui do, do canal New Arts com Amor, certo? Então vamos seguir com o nosso passo a passo. Então vamos precisar aqui pessoal, ó. De isopor, reciclar né? Isopor, arame, é, pedaço de cano, é, esse pedaço aqui ó, de ferro, certo? Então vamos começar ó, com o corpo da nossa girafa, ok? Então eu peguei esses pedaços aqui de isopor, ó, é, medindo 32 centímetros, ok? Aí vamos preencher esse espaço vago aqui, com um pedacinho de isopor. E com um pedaço de tecidos assim, ó, de tiras, vamos começar... Deixa eu ver aqui, esqueci aqui. Vou começar aqui, ó, a unir tudo isso aqui. Aqui ó, já tá pronta aqui a nossa base, que é o corpo da girafa, certo? E agora vamos para as pernas dianteira. Então aqui para as pernas dianteira nós vamos precisar ó, de um pedaço desse de ferro, mas vocês podem estar usando cano, alguma coisa que vocês tenham em casa. Mede 53 cm, ou seja, é 53 cm de um lado para o outro também. Certo? Agora vamos ó, aqui aquelas assim ó eu vou cortar aqui o arame certo para a gente começar a prender essas pernas ó pessoal a perna traseira aqui ó que é o ferro certo ficou com 49 49 do lado 49 do outro certo aí vamos também prender aqui atrás Ó oh, pessoal, agora com essas tiras novamente, vamos preencher, certo? Ó oh, pessoal, como é que fica? Depois de colocar todas essas tiras, isso essa aqui é malha que eu usei, certo? Aí agora vamos ver aqui o tamanho do cano. A medida: 70 centímetros, certo? Que vai ser pescoço e cabeça. Aí eu vou levar essa parte aqui no fogo só pra dobrar, ok? Ó pessoal, ficou assim, ó. Certo? Aí aqui eu fiz um buraquinho, ó. Aí eu vou colocar aqui. Ela assim de lado. Agora vamos passar o arame, certo? Bom, pessoal, fica assim, ó. Certo? Agora eu vou preparar aqui é, uma nata de cimento e tecido para a gente envolver toda a, a nossa peça. Ó oh, pessoal, peguei dois pedacinhos de isopor. Aí pra fazer a, a orelha. Dobrei assim, ó, em formato de folha. Aqui, ó. Fico mais ou menos iguais as duas, certo? Vamos colocar aqui, ó, um do lado do outro e prender com o arame. Fica assim, ó. certo? Aí a orelha ainda cá. Ó pessoal, aqui já coloquei ó, certo? Os dois pedaços de, de, de isopor e vou vir com arame Para depois colocar a orelha. Aqui já tá a nata de cimento. Eu coloquei aqui tecido, certo? E agora vamos começar a trabalhar aqui. Vou colocar assim. Pronto pessoal, agora eu vou esperar secar, certo? A gente começar a modelar. Até amanhã. Pessoal, deu uma secadinha aqui nas peças, ó. Aí eu fiz essa menorzinha aqui, ok? Aí já preparei a massa de uma de cimento, ó. Pra uma de areia. E agora eu vou virar ela, umedecer pra gente começar a modelar, certo? Já botei massa na parte de baixo, até o pescoço, ó, cabeça e a orelha, certo? Eu quero explicar a vocês que aqui, ó, aqui na, na, na, na parte traseira da perna, eu dei essa curvatura aqui, certo? Mas vocês podem fazer reto se quiser. Agora eu vou esperar essa peça aqui secar, pra gente dar continuidade, certo? Ó, oh, pessoal. Eu fiz esse, juntei aqui dois pedacinhos de isopor para a gente fazer aqui a corcunda, certo, da giraça. Agora vamos começar a emassar novamente. Ó oh, pessoal, peguei dois pedacinhos de mangueira Envolvi com um, Com arame Pra fazer o chifrinho aqui, certo? Vou só encher de massa pra colocar aqui Ó pessoal, peguei aqui um pedaço de tira de tecido, aí encharquei na latinha de cimento, pra gente fazer aqui um rabo, certo? Pronto pessoal, vamos agora aguardar secar, certo? Secar aqui por 24 horas na sombra, pra gente lixar ela e pintar, OK? Ó, pessoal, aqui eu já dei uma demão de tinta branca, certo? Pode ser para piso ou para parede. E vamos usar aqui esse pigmento aqui, ó. Pigmento xadrez, pode aplicar direto ou misturar com, com a mesma tinta branca, certo? E com um lápis a gente vai fazer as pintinhas, certo? Vamos fazer a, as marcaçõezinhas aqui assim ó começa aqui a essas manchinhas aqui é aleatória aí eu vou fazer em toda ela e volto para pintar, pintar com vocês ó eu já fiz todas as manchinhas dela aí agora com o pincel com cuidado para não escorrer é só ó Ó pessoal, já finalizei assim, certo? Quando secar, eu vou passar o verniz spray é, Nas duas girafas, certo? Na girafa grande, na menorzinha Eu pintei o rabinho de marrom A clina também de marrom, certo? E eu vou dar só uma viradinha aqui pra vocês verem Aí Quem já gostou do vídeo, pessoal, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para a nova notificação E você ser avisado para o próximo vídeo, certo? Deixa um joinha, um gostei, compartilha também esse vídeo nas redes sociais de vocês E comenta lá embaixo se vocês gostaram, ok? Até o um próximo vídeo, se Deus quiser